Olá, aqui é o Zanon, e o tema de hoje é Como deixar a coxa e o bumbum mais bonito depois dos 40 anos? Eu sinto que meu bumbum tá caído com celulite, sabe? E eu sinto vergonha quando vou na praia ou na piscina de colocar um biquinho. Eu tenho solução? Tem solução, sim! Não é porque a idade chegou, que você já passou dos 40 anos, que você tem que aceitar seu corpo como está. Não, você tem plenas condições de ter um corpo bonito e que você se sinta feliz com ele, de olhar ele e se sentir bem. E eu quero te contar hoje o que você precisa fazer para deixar a coxa e o bumbum mais bonito, mesmo depois dos 40 anos. Primeiro, você precisa entender que com o decorrer dos anos o teu metabolismo se tornou mais lento e também diminuiu a produção de hormônios que te fazem manter e ganhar a massa muscular. Consequentemente, você acumulou mais gordura e isso te traz mais celulite, Assim como você perdeu massa muscular dessa região. A partir desse processo que você entendeu o que aconteceu com seu corpo após os 40 anos, você faz o que precisa ser feito para deixar a coxa e o bumbum mais bonitos. Vamos lá, vou começar! 1. Um, você precisa fazer exercícios que ativem e acelerem o seu metabolismo para que você possa emagrecer e perder a gordura acumulada no decorrer dos anos nessa região. O melhor exercício para isso são os exercícios de alta intensidade, exercícios aeróbicos de HIT, que podem ser feitos na bicicleta, na esteira, no elíptico ou em casa utilizando o próprio peso do corpo. 2. Você precisa aumentar os músculos dos membros inferiores, coxas e bumbum. Para isso, o melhor a ser feito são os treinos de hipertrofia, que comumente, mais normal, né, é ser feitos na academia de musculação, com afundo, leg press, levantamento terra. Mas também podem ser feitos em casa, porém para isso eles precisam de certas adaptações, porque em casa nós não temos os mesmos aparelhos que temos na academia. E não adianta fazer um milhão de agachamentos ou exercícios localizados. Você precisa de treinos intensos, que sejam capazes de gerar estímulo que te faça crescer o seu músculo. E é lógico, com uma alimentação que te faça perder gordura e construir músculos também. A alimentação e o treino tem que andar lado a lado. E não achem que idade é problema. Você pode emagrecer, ganhar músculo, empinar o bumbum mesmo depois dos 40 anos, mas para isso você precisa de estratégias certas e eficientes para você atingir o seu objetivo. Depois dos 40 anos, não adianta fazer qualquer coisa, você precisa de um termo específico para você. E se quiser saber mais sobre essas estratégias, me segue aqui no Instagram. Lá eu trago conteúdo referente a emagrecer, definir, ganhar massa muscular, mesmo depois dos 40 anos. E lembra? Quer saber quais são os exercícios, os melhores exercícios, para ganhar coxa e bumbum depois dos 40 anos? Aguarde, no próximo capítulo eu vou trazer aqui. Fechado? Um abraço e até a próxima!